Olá Bombardeiro, sejam bem-vindos a esse canal hiper-mega-fodástico. Dá uma porrada no olho do seu amigo para ajudar fortemente no like. Convida ele para se inscrever também neste canal fudástico. Bom, estou na conta do Japa, ele é um inscrito fodástico do canal. Sei que devem estar se perguntando o que raios você está fazendo na conta do Japa. Bom, ele é bem legal, compartilha nossos vídeos, me segue nas redes sociais e também me enche o saco. Então resolvi jogar na conta dele chegar na arena bronze para ele. Vou comprar umas gemas para ele, ele precisa. Aproveita vai lá no canal dele primeiro, link na descrição vai por Hakai 23. Thank <laughs> you. mm <laughs> Parece que explodi muitos bombardeiros. Não esqueça de conferir o canal do meu amigo fodástico vai por Hakai23 e mostra que é fã do canal. Papai ama você seus lindos.